Fala aí, galerinha! O Gózei na área de novo, tá? E hoje a gente vai estar falando aí sobre aquele acordezinho que aparece tá, em algumas progressões. Um exemplo delas é aquele hino Eu Navegarei. Fá, Ré menor, o Mi maior. Na hora desse Mi maior aqui, o que a gente pode fazer para encaixar uma frasezinha aqui dentro, né? A gente pode partir para uma escala que é chamada escala menor harmônica. Tá? nessa hora encapa muito bem essa sonoridade aqui ó e repousa tá basicamente a gente vai entender aqui como é que funciona vou passar uma frase interessante aqui ó tá para você poder tocar aí não exige muita técnica tá para você que talvez aí não tenha velocidade também Okay? mas você consegue executar essa frase porque ela é bem lenta. Entendido o padrão, entendido o desenho, não tem segredo. Ok, mas vou explicar como aplicar exatamente para vocês não terem dúvidas, certo? Então a gente vai pegar aqui como base. Eu navegarei, que está em lá menor. Tá pela lógica. Dentro de lá menor a gente tem a mesma tonalidade de dó, né? São relativos. Tá? Então eu deveria ter aqui, ao invés de ser um mi maior, ele deveria ser um mi menor. Ok? Só que esse acorde tem um objetivo. Ele prepara nosso Lá menor tá ó. você vai ver que ele cria uma tensão bem alta, né? É bem tensionado e aí cai pro Lá menor tá. Então, quando eu tiver utilizando esse raciocínio aqui, ó, se você pensar, a tônica tá aqui, né? zona ok? Quando eu vou repousar, ele vai repousar embaixo, corda solta também, ok? Então, vamos pegar esse mesmo raciocínio matemático aqui, já que eu toco em cima e repouso embaixo, né? Faça atenção em cima e repouso embaixo. Vou usar para outra região. Digamos que eu estivesse executando aqui agora um Lá com sétima. Ele vai preparar aqui acorde. Ele vai preparar o um acorde que está embaixo. Tá? Menor. Tá? Esse acorde também prepara para um maior. Tá? Só que agora nessa situação aqui vai preparar para um menor. Então eu tenho um, um, um Lá com sétima. Tá? Repousando aqui num Ré menor. Automaticamente, se eu estivesse aqui em outro acorde, que eu nem sei qual é, digamos. Né? Aqui. Ele vai repousar onde? Vai repousar embaixo, ok? Sempre você vai encontrar essa, essa situação em muita música. Às vezes você está numa música lá tocando Dó, Fá, Sol, depois você pega um acorde lá com tensão, tá? Pegou a tensão, depois repousa para um acorde e a gente não entende porque esse acorde está tá fora ali, tá? Mas ele é para preparar. Então, em cima dessa preparação, acorde maior com o sétimo repousa embaixo. Eu vou pensar na escala, a escala menor harmônica, saindo sempre do acorde que está sendo preparado. Quem que é o acorde que está sendo preparado? É o Ré menor. Nesse caso, tá? Preparo com o Lá, eu vou preparar a entrada do Ré menor. Certo? Então a minha tônica da escala menor harmônica, ela vai sair no acorde de baixo. Ok? Então digamos que você está encontrando uma música lá, ele está tocando, ele passou, tem um Si com sétima. Preparando um acorde menor depois. É um local que você pode encaixar isso aqui, tá? Vou começar, então, a minha escala aqui embaixo, certo? Vou passar a frase já. Essa frase está baseada em cima da escala também. Não vou passar o shape da escala. Se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo aí específico só para isso, tá? Mas vou passar basicamente a frase. A frase ela vai começar aqui na tônica, ok? Então vai ser aqui, ó. tônica. Depois eu venho aqui, ó. Não, vou, vou falar somente uh, a lógica. Do, do shape, tá? Não vou falar exatamente as casas para não, não estender muito Então vou pegar aqui, ó Depois eu venho intervalos de semitons A gente vai trabalhar mais, ó Essa é a frase, tá? Ó, ó como é que vai soar bonitinho, ó. Opa E repousei, ok? Então a gente vai trabalhar mais os intervalos de semitons Vai ficar assim, então, ó. Começando no Ré. Depois eu venho aqui, semitom, ó. Depois embaixo, igual, ó. Certo, ó. Depois agora eu vou pegar, saindo do, do dedo 3, eu vou fazer embaixo. E depois eu vou fazer com o dedo 2 embaixo. Certo, ó. 4, 3, 4, 3, 3, 2, 2, 1. Faz uma escadinha aqui, ó. Certo? E aí depois você pode preencher com outras notas. Eu gosto de fazer assim, ó. Essa é uma das maneiras de finalizar a frasezinha, tá? Ó. Certo? Estou executando ela bem lento. Ó. Ok? Agora, digamos, a gente pega um outro acorde agora que está preparando. Tá aqui. Eu posso executar essa frase da mesma forma, no mesmo esquema, no mesmo mapa. Eu pego o acorde que está embaixo, buscando pela tônica e vou aqui. Ó. Em qualquer tom, tá? criou o um mapa, já era ok. E aí, depois eu repouso no acorde normalmente. Eu tô aqui, repousei. Posso fazer um acorde com nona pra ficar mais bonitinho, certo? Então, essa é uma das aplicações aí em cima do acorde dominante. tá? Isso é um acorde que prepara. Um acorde que está embaixo. A gente vai buscar sempre o nosso mapa com base na tônica saindo embaixo. Ok? Digamos que você pode pensar aqui que é uma quarta, né? Tá? Busquei a tônica embaixo. Tá? Depois eu vou explicar para vocês também a utilização de um arpejo diminuto em cima disso aqui. Tá? Fica bem legal. Beleza? Então se gostou da dica, já deixa o likezinho, se não for inscrito, se inscreve. Se quiser conhecer um pouquinho mais sobre as aulas aí de guitarra, os métodos que a gente tem, tem o meu WhatsApp aí fixado no primeiro comentário. Beleza? Grande abraço então e até o próximo vídeo.